Eu tenho pouco tempo, eu tenho somente um par de halteres em casa. Eu gostaria de amanhecer, treinar todo o meu corpo, perder gordura, perder flacidez, ganhar massa muscular. Agora me responde, o treino para o resolve o meu problema? Olá moçada, Alexandre Vieira aqui, Fitting Expert, criador do sistema Treino para o E seja muito bem-vindo a esse vídeo. E a resposta é Sim, o treino Pro Emagrecimento resolve o seu problema. E hoje eu vou te ensinar um treino de 8 rounds, 25 segundos cada round, para 15 segundos de descanso. Eu tenho aqui comigo um par de halteres de 6 quilos. Se você é intermediário ou iniciante, faça com apenas 1 a 2 quilos, 3 quilos no máximo. E se você já é avançado, pode fazer com 6 quilos. 5kg, 10 bem pra cima. Ok? Então é importante que você vá no seu limite, respeite o seu tempo, e eu vou te mostrar um treino hoje progressivo. É um exercício pra cada round. Um exercício para cada 25 segundos. Ok? Então levante o bumbum do sofá, e hoje eu vou te ensinar que o treino de vencimento pode resolver, resolver o seu problema com apenas um par de halteres Ok? Então levanta o bumbum do sofá, Calça aquele tênis, vou dar só um play no meu aplicativo e eu quero que você preste bastante atenção na mecânica, ok? Se você for fazer com o tênis com maior é carga. Jogou o corpo lá embaixo, trouxe, jogou aqui em cima, extensão. Trouxe, retornou lá embaixo, jogou, extensão. Contrai, cuidado com o fio Tente fazer um exercício bem tracionado, ok? Para não soltar a musculatura, como você está fazendo um exercício com carga? É o dobro de atenção para a sua mecânica, ok? Agora descanse 15 segundos e vamos para o próximo exercício. Beleza. Pegou o tênis, apoia o tênis em cima do seu ombro, agachou até o cotovelo encostar o joelho. Um, dois, Os dois ao Altera Lá em cima Um Dois Lá em cima Lemos-se de cuidar bem da sua mecânica, Ok? Sem soltar a lombar Ok Dois exercícios Já era Agora vamos para o próximo exercício Um par de halteres Seis quilos E você vai treinar todo o seu corpo Em cinco minutos E 15 segundos Ok? Vamos lá Trouxe aqui abaixo ali do joelho. Um, dois, traçoe. Um, dois, lê em cima. Respire. Um, dois, traçoe. Vamos lá, moçada. Um, dois, lê em cima. Um, dois, contrai. Vem comigo, sem violência. Ótimo. Muito bom. Descanse 15 segundos e vamos. Próximo exercício. Ok? Faça o seu limite. Respeite seu tempo. Se você vence antes, ponte de 1 um a 2 segundos. Ok? Vamos para próximo exercício. Douce. Lá em cima. Desceu. Isso aí. Respeito fundo. Sem moleza. Põe sua o lado por enquanto. Cuide bem da mecânica. 5 segundos e vamos pro próximo De você em casa, tudo bem? Se não levantou o bumbum do sofá ainda. É a hora de você levantar o bumbum do sofá Um par de até 5 minutos e 15 segundos Bora lá Outra perna Respira fundo Uf, Lá em cima Trouxe. Lá em cima Respire e vem comigo Sem moleza Cinco rounds, já era. Só mais três. Pronto. Show gordura. Treinou todo o seu corpo com apenas um bar de alterce. Bora lá, levou o roubo do sofá. Respira fundo. Altece no chão. Um. Dois. Cuide bem da sua lombar. segundo Descanso Bele a água E vamos para o próximo Ok? Vem comigo Um Dois Três Quatro Cuidado com o joelho Não ultrapassar a palma do pé Ok? Último exercício. Respire. E vamos lá. Oito segundinhos. Último, último exercício. Pronto. Acabou. Chega, moleque. Ok. Vamos lá. Pé na frente. Trouxe. Trouxe. 5 segundos uh! ótimo! 5 minutos e 15 segundos! Oito exercícios, 25 segundos, cada exercício, para 15 segundos de descanso. E se só pergunta era: o treino para o nascimento? Se você não gosta de academia, se você quer definir e trabalhar todo o seu corpo, com apenas um par de halteres. E a sua pergunta é, se o treino para resolve o seu problema? Sim. O treino para resolve o seu problema. Ok? Se você é iniciante, cesse por aqui o treino. Apenas esse ciclo de oito rounds, acabou. De um a dois quilos no máximo. Se você é intermediário, pode fazer mais um round, se você quiser, apenas de 2 a 3 quilos. E se você é avançado, pode fazer 3 ciclos de 8 rounds. Ok? 3 ciclos de 8 rounds. Um peso de 4 a 10 quilos, não precisa mais que isso. Ok? E se você gostou desse treino, dá logo o um joinha que gostou. Compartilhe esse vídeo com o número de pessoas que você conseguir. Se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, e não é inscrito, esqueça de ativar o sininho para sempre assim, postar novos vídeos que você receber diretamente na sua casa, ok? Deixe um comentário para mim, com dúvida ou sugestões, eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço, Alexandre Oliveira aqui e...